Meu povo tem uma história muito grande com animais e eu vou contar uma lenda do tamanduá. Um dia, o deus veio em forma de tamanduá para nossa tribo. Aí ele ficou no meio das crianças. As crianças acolheu ele porque ele era pequeno. Aí um dia os mais velhos foram caçar, pegar mandioca. E eles foram e trouxeram formiga para o tamanduá. Só que o tamanduá não estava comendo as formigas. Aí as crianças perguntou a ele por que ele não comia a formiga. Aí ele falou porque ele não era tamanduá, ele era gente, só que estava só em forma de tamanduá. Aí as crianças foram e começaram a pegar comida escondida dos mais velhos para dar para o tamanduá. Aí as crianças perguntaram o tamanduá porque ele veio em forma de, de tamanduá. Ele não queria falar, só que as crianças foram e ficou perguntando. Aí ele falou que ele veio para ver quem que era bom e quem que era ruim na tribo. Aí as crianças ficou cuidando dele e ele viu que quem eram os bons eram as crianças. Comparar Rimbono, Cadê esse bicho? Cadê é, o coparaco? Cadê o rimbono, que é a capivara? Cadê o boco, que é o peixe? Né? Existiu, mas não existe mais, né? Cria um espaço tão vago na vida dos nossos jovens que estão tá crescendo agora, que eles estão crescendo, ouvindo a história, mas sem conhecer. Então, se isso é perdido, se isso é atacado, o povo fica fica meio desnorteado. E em relação à cultura, é, em relação à arte, a gente nota também essa esse empobrecimento. né? Isso a gente vê com, com um olhar muito triste, esse crime, né? porque isso afeta diretamente a forma de representação artística do povo Krenak. Porque a gente se inspira nos animais que tem no rio, é, no próprio rio, para poder representar no corpo, né, na, hora da, na hora de fazer uma, uma religião. Então isso é uma perca tão grande dentro da nossa vida, que as nossas crianças só conseguem ver isso através das histórias. Porque a realidade é muito triste tá o rio do jeito que está, está morto né, de tanta poluição, né, de tanta coisa ruim, não tem o peixe, não tem a capivara, né, não tem vários bichos que estão tá aí na nossa história, que estão tá aí no nosso sonho. Ah, reviver desde o início dessa lama, é, eu não sei se eu consigo falar. Você vê o peixe vindo, sim, em cima da água pedindo socorro, sabe? Batendo a boca, como se estivesse pedindo socorro, todo mundo vendo aquilo. Dava tristeza, você vê os peixes querendo sair, você chorava, você chorava meus os peixes saindo, querendo sair para fora assim, abrindo a boca, que virou aquele tapete de peixe no rio puro. Dá uma tristeza. Não dá, não. Já achei que matou nós aí, por a do rio quer matar mais. Não. Pacumã, piau, cascudo, tinha muitas espécies de peixe. Tinha tulapa, tinha cara preta, tinha o peixe sabuco. Tinha muita qualidade hoje não Hoje nada, nada, nada mais. Estou 63 anos de idade. Nunca vi uma aqui não. Nunca vi. Aí demorou uns dois dias para avisar a gente. A lama não andava mais de um minuto, por metro. Para trocar o rio doce, o motor não traçava, não, você não remo, você rema a rede de peixe. O peixe que sustenta o remo você rematar, só peixe morto. Dentro de uma hora nós tiramos 1.500 peixes. Surubim, tiramos 18 surubim de 30, 40 quilos. Achei uns 4 ciclos mortos também. Peguei dois quartzinhos mortos ali, criei ele no leite. A mãe morta, ele mamando, tomei dele e eu me fiquei criando mesmo. Os animais que, que permaneceram lá na época que desceu esses resíduos, os animais foram mortos. Capivara, a gente via capivara na beira do rio com, com, com o cabelo das costas dela, parecia que se tinha jogado água quente nas, nas costas da bichinha e todo ferido assim. Ó. A gente gostava muito de comer a capivara, né? Então a gente pegava os cachorros e ia caçar a capivara. Então hoje a gente não tem essa segurança de sair, ter o contato com a água. Os cachorros mesmo, hoje é aí, é aí, fica aí. Ó. Tudo animado, mas a gente não pode fazer nada para poder caçar, porque né, a gente sabe que o rio está tá contaminado e tudo, então pode vir uma caça, a beber daquela água e prejudicar e trazer alguma coisa para a gente. Né? Porque a gente tem, tem, tem presenciado animais é, mortos na beira, né, próximo a mais do Rio Doce. A parte mais tóxica, que é o chumbo solúvel, teoricamente, o volume maior foi embora para o mar já. Porque isso não para, né? a água leva. Mas não é porque não tem mais metal pesado na água que o impacto foi pequeno. O que mais matou foi as partículas sólidas em suspensão. Ficou muito denso. A água com 10 centímetros, você não via sua mão dentro da água. Né? Então isso bloqueou a luz. Então bloqueou toda a fotossíntese, todas as algas, todas as plantas que, que vivem dentro da, da coisa, que é uma fonte de alimento para o rio. Matou, matou todos os camarões. Mas infelizmente eles já têm um papel ecológico dentro do rio, né, de filtrar. Eles tiram matéria orgânica da água. E, e houve uma morte em massa disso. Aparentemente por asfixia mesmo. E depois da mortalidade, seis meses de escuridão, sem luz, para as plantas recomeçarem a crescer e, e produzir alimento dentro do rio. Esse aqui para nós era, era bom, era mais saudável. né? Hoje em dia tem, tem muito policial, tem, tem lixo, tem muito caminhão passando. Perdeu muito, muito assim, a capivara, que, porque ela tinha o óleo que nós tiravamos que fazia o remédio também para nós. E hoje nós não, não conseguimos fazer isso. Nós não temos essa liberdade hoje. Então você não pode pescar um caçudo mais, que um caçudo beve da, beve do, come do barro. Como é que você pega como um caçudo mais? Não pode. A gurumatã é a mesma coisa. A nossa vida sem o Rio não tem vida. Hoje vocês podem ver em volta, o que vocês veem aqui em volta? aqui passava uma manada de coati, aqui ó todos os dias descia era uma manada de manhã e à tarde meus meninos todos os dias sabia o horário que eles passavam bebia água e voltava e fora né Peixe, você ia andando você passava assim ó você pegava o pacumã ali aquela hora ali ó, você podia vir qualquer hora você comia seu peixe você ia para a beira do rio, ah, nós vamos lavar roupa, deixava a roupa secando lá na pedra e ia para pescar. Era muito bom. Não é o dinheiro que compra uma cultura do povo, não é o dinheiro que compra um, um rio perdido para nós, é povo canac. E não adianta vir falar que está sendo reparado com água, com recurso, não adianta, que isso aí não, não, não vai pagar, não vai voltar o rio como ele era, era. Eu não sei. Dizer o futuro mesmo, depois que aconteceu essa tragédia, né, mas a gente tem esperança que o rio melhore ainda, nem que demora que uns 40 anos ou não, né, talvez até lá os filhos da gente tá vivo ainda, para contar aí, pelo menos a história do rio. Eu, para ser sincero, eu não sei de que forma a gente é, vai, vai assimilar tudo isso, porque é coisa, é coisa que foi tirado da gente. É, a gente vê especialistas falando aí que é 20 anos, 30 anos, mas a gente não, não sabe ao certo se a gente poderá entrar para poder tomar banho, se a gente vai poder pegar as capivaras. Então acho que isso é uma coisa que vai ter que ser trabalhada, porque vai ficar na mente mesmo das crianças. Vou contar uma história hoje fala do cuparaco. o pará é o que mesmo um... onça, onça né, nós vamos contar a história da onça que antigamente né aconteceu dentro do nosso Eu povo onça. Krenak. era uma família de índio né antigamente né, que o povo andava pelas matas né, a casa dele era na mata e certo tempo ele olhou tava nascendo manchinha nas pele, na pele dele então ele ficou né, observando aquilo, mas ele não contou nada para a mulher dele, nem para os filhos dele, porque ele tinha filho, né? Porque ele estava né, vendo que ele estava achando que estava doente, que ele ia morrer. Então ele foi para mata. A cada dia né, que passava, né, ele mais se transformava em quê? quê? Onça. Uma onça, né? No cu. Pará. E aí ele decidiu né, voltar para a família só para dizer que ele não ia voltar mais para a família, mas ele, né, ele ia ficar na mata, cuidando né, onde que eles passassem, ele ia seguir para proteger o povo dele. E assim foi essa história do cuparato, né? O nosso antepassado contou né, para o nosso povo, para os nossos pais, né, para a nossa avó. E hoje nós estamos contando para vocês a história do Cumará que teve essa né essa história dentro do nosso povo Krenak. Nerehé. re? É. É. É. É. É. É. É. É. You going to go